Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Helena do Mundo Steel Frame aqui na minha terceira visita à nossa obra, ao nosso prédio de steel frame lindo e maravilhoso e que a gente está fazendo aqui na cidade cenográfica. Como vocês estão vendo aqui, ó, em menos de 30 dias de obra, vocês estão vendo? Evoluiu muito! E ela tá com o prazo de ficar pronta agora, daqui a 5 dias. Hoje é sexta, na quarta-feira ela vai estar pronta. Então a gente tem sábado, domingo? Não, domingo é descanso. Segunda, terça e quarta, ou seja, a gente tem mais cinco dias de obra. Se quiser, o pessoal quiser apertar o batente, eles vão conseguir. Então aqui, assim, ó, vocês conseguem ver que a gente já tá na fase do drywall, porque eles chapearam, tá no acabamento com fita e massa, já deu na primeira demão. Isso é importante, quando é estreitinho assim, vocês não podem esquecer, tá certo? Que é só a primeira etapa. Seja, depois tem a segunda etapa, que é com todas as janelas já estão instaladas. Olha que legal o nosso telhado. Quem nunca viu um steel frame com telha cerâmica. Aqui, ó, totalmente possível, fica super bacana, super resistente e o seu telhado fica excelente, excelente mesmo. Então vocês podem ver que a nossa estrutura evoluiu muito, já dá pra gente ter uma ideia de como é que é o cenário e o prédio e eu vou mostrar pra vocês agora por dentro como é que tá. Então, ó, como eu falei, né, é um prédio de pé direito frito, ali tem um mezaninozinho, o nosso telhado vai até lá em cima, ele vai descendo. Eu tô em cima do primeiro mezanino, Certo? Cerno, né? E tem jardim ainda, o prédio é sobre -x. A galera aqui ó fazendo a parte de acabamento, parafusamento. Um e na fachada eu vou mostrar daqui a pouco por fora para vocês como é que tá rolando a fachada e qual é a solução que eles usam. Tá certo? Então ó, vamos descer agora e ver como é que tá o prédio por fora, para ver como é que tá esse. Super prédio de steel frame. E quem nunca viu uma obra, um prédio, esse é o momento. Se você acredita que o steel frame faz só um andar, está totalmente errado. Vem comigo ver. Aqui ó, pessoal, esse é o prédio por fora. Vocês conseguem ver o quão alto é ele. Super alto, né? Aqui a gente está chão, o ferro. Então, ó, bem bacana, né? O pessoal tá acabando a fachada. só, muito alto, né? Cara, é muito bacana que a gente tem varandinha ainda de steel um frame, que eles não terminaram. Então dá pra você ver como é que é uma estrutura cru. Então, ó, vocês estão vendo, gente? Super alto e super bacana esse prédio, né? Espero que vocês tenham gostado. Tenham gostado da evolução. Não se esqueça, é nossa terceira visita. Eu fiz uma visita a cada 10 dias. Na semana que vem, na quarta-feira, eu tô voltando aqui pra poder mostrar pra vocês como é que ficou todo o prédio prontinho e acabadinho. Então, se você tá gostando da Helena na obra, porque tá desse super prédio de steel frame, que tá sendo construído em apenas 35 dias, exatamente. 35 dias ele vai estar tá todo pronto. Curta aqui, se inscreva, deixe um comentário se você não tá entendendo neta né, de pitibiriba que eu tô falando, né? que jota de prédio gigante é esse que eu tô mostrando. Procura nos vídeos pra trás que você vai ver Helena na obra. Pessoal, grandes beijos para vocês Tchau, tchau Curtam o Steel Frame Comentem dúvidas Espero vocês